Olá, eu sou a Rondielen da equipe Blink e nesse vídeo iremos realizar a configuração do certificado digital A3 cartão e token. Então após ser instalado o Java, a nossa aplicação, o driver da leitora do cartão ou do token, precisamos realizar as configurações referentes ao certificado digital no Blink. Para isso acessamos em Preferências, configuração do certificado digital. Selecionamos o tipo de certificado, que será 3 cartão barra token. O gerenciador criptográfico, no caso do cartão, normalmente utilizaremos a opção Safe Sign, quando for uma leitora em um cartão, independente do modelo. O recurso de acesso ao hardware, utilizaremos a aplicação, porque a gente já instalou a aplicação, como eu expliquei no vídeo anterior. Formamos a senha do cartão e clicamos em testar irá aparecer que a configuração está correta e a validade do certificado digital. Caso você possua um token, o tipo de certificado será também cartão barra token. O gerenciador criptográfico deverá selecionar o modelo do token. Caso ele não esteja listado aqui, poderá utilizar no tipo de certificado a opção de gerenciador de certificado do Windows, onde o sistema irá buscar o certificado que está armazenado no Windows. O recurso de acesso ao hardware será a aplicação e clicaremos em testar. Irá localizar o certificado, caso tenha mais de um irá aparecer a listagem aqui para que seja selecionado. E após irá aparecer a mensagem se a configuração está correta ou não. Então, no caso do cartão, utilizaremos normalmente Safe Sign. Poderá haver alguns casos também que no cartão precisará utilizar a opção de gerenciador do Windows, vai depender do modelo do cartão. E caso utilize um outro sistema operacional que não seja o Windows, no gerenciador criptográfico será necessário utilizar outros e será, locali será necessário localizar o caminho da biblioteca. Isso pode ocorrer em algum caso específico usando o Windows que tenha um, um modelo ou um um tipo de certificado diferenciado, mas normalmente irá funcionar conforme informei anteriormente. Aí após, basta salvar as configurações e poderá realizar a emissão das notas fiscais. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Caso fique alguma dúvida ou tenha alguma dificuldade na configuração, poderá entrar em contato com o nosso suporte. Até o próximo vídeo!